Vamos fechar o dia dando uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na região dos 22.200 dólares. O que, que a gente pode esperar aqui agora no curtíssimo prazo para o Bitcoin? Eu ia fazer esse vídeo aqui só para membros, mas esse dia aqui é abrir. O vídeo para todo mundo, que eu acho que é importante dar uma olhada aqui, dá tá todo mundo ansioso para onde que vai o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, deixa aquele like para apoiar. E fica aí até o final do vídeo. Eu vou mostrar aqui para você como você pode, então, ganhar aqui, participar desse sorteio de 200 dólares para você operar na corretora Prime XBT, tá bom? Então, segura aí no vídeo, bem importante. Vou sortear amanhã, pessoal. No vídeo de amanhã eu vou sortear, mas vou mostrar para você como como você pode participar no vídeo de hoje, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo. Então, cara, o que a gente pode olhar aqui no Bitcoin nesse momento, o Bitcoin que tá aqui na região dos 22.200 dólares, é o seguinte, caras, é o seguinte, hoje o Bitcoin subiu aqui, né, devido ao mercado ter ficado muito bearish também, a gente viu aqui, quem viu a live hoje de manhã, eu comentei, né, aqui nessa região, até baixar aqui o tempo gráfico em TRDR para dar uma olhada aqui numa hora, aqui, caras, olha só, o Bitcoin nessa região, eu comentei que o sentimento ficou muito bullish aqui no curto prazo, olha só, a gente viu um Open Interest disparando aqui com um launch caindo nessa região. Eu comentei que o Bitcoin estava na região dos 21 mil aqui, 800. Eu comentei, cara, o sentimento ficou muito bullish, o Bitcoin subiu muito forte aqui, né? Então teve muita liquidação aqui, muita compra no mercado, e bastante liquidação. Foi aqui 7, quase 8 milhões de dólares de liquidação aqui na, na total. E aqui... Quase 500 milhões de dólares em compra mercado, né? Aqui com bastante resistência nesse momento, mas o que acontece aqui, caras? Na minha opinião, o Bitcoin fez aqui nessa região, assim de baixar o tempo gráfico. Ele fez um rompimento aqui dessa zona, né? Nessa zona aqui, um rompimento confirmado, tá? Dessa região aqui, dessa linha aqui, no caso. Vou até desenhar pra vocês de novo, né? Ele acabou confirmando esse rompimento aqui agora, tá? É, a tendência aqui, na verdade, é, é do Bitcoin continuar esse movimento de alta aqui agora no curto prazo. É assim que eu tô vendo aqui agora tá. Obviamente, a gente teve liquidações aqui, teve teve compra mercados, você tá no long aí, acho que vale a pena fazer já um ponto de realização importante aqui na minha opinião, tá? Mas para onde o Bitcoin pode ir aqui agora no curto prazo, eu quero comentar para você, tá? Eu tô interessado aqui em uma operação de long aqui no curtíssimo prazo, vou mostrar aqui por quê para você. Então a gente tem aqui, ó, é, essa Desculpa aqui as linhas, tava tá? Vou tentar limpar um pouquinho o CPR também. A gente tem esse conezinho aqui pro Bitcoin, ó. Aqui no, no, no vídeo dá para ver esse conezinho. A gente formou aqui um fundinho duplo nessa região aqui, inclusive, ó, A gente pode ver esse fundo duplo desenhado aqui pro Bitcoin, ó, tá? Fundinho duplo. Rompemos essa linha aqui agora, tá? Então, é fundo duplo confirmado. Qual que é o alvo desse fundo duplo? Essa região aqui, ó. Dos 22.600 dólares, tá, caras? Então, essa aqui é a região que o Bitcoin pode pegar, que, inclusive, ó, só, se a gente puxar aqui agora. Né, o Fibonacci aqui desse topo, ó, desse topinho aqui fundo. A gente pode ver que o Bitcoin pega essa região de meia, exatamente, exatamente na região de 618 um, aqui, tá, caras? Então, a ah, esse alvo aqui tá aberto, o Bitcoin. Esse long aqui, quem tá em long é. Pode aqui ficar interessado em talvez, né? Esperar para buscar essa região aqui para fechar longs, né? E eu tô interessado aqui em, em arriscar na operação de long. Vou mostrar para vocês aonde que eu vou tentar. tentar tô interessado aqui em entrar, obviamente, né? Para o Bitcoin pegar essa região aqui. Que pasme, cara, pasme aqui. Ó, o Bitcoin tem também aqui. Agora olhando aqui, ó, o Bitcoin tem liquidez nessa zona aqui. Tá, High block na BitMEX. Aqui na BitMEX, estão tem liquidez nessa região aqui dos 22.440 dólares, aqui até essa região dos 22.600, tem que também que no curto prazo, tá, o Bitcoin, obviamente essa aqui é a região mais forte, né, 22.430 dólares, ah, tá formando, formou liquidez também aqui na região dos 21.770, tá, então aqui é um ponto importante para a gente ficar atento, aqui como stop, inclusive serve como stop essa zona aqui na minha opinião, tá bom? É, vale um ponto que eu estou de olho para stop aqui, caso uh, né, nessa operação de long eu, eu consiga entrar aqui em regiões abaixo. Vou mostrar para você. Aqui no high block dos sete dias, tem bastante liquidez aqui nessa região aqui dos 22.600 dólares, cara. Só, só vou dar um zoom aqui nessa região, ó. Muita liquidez nessa região aqui dos 22.400 e também 22.600 dólares, tá? Então, para mim aqui, grande chance o Bitcoin buscar essa zona aqui antes de. De depois decidir para onde a gente vai, tá? Então esse é o ponto importante aqui, acho que tem a oportunidade curta de long aqui para mim no, no curto prazo do Bitcoin, tá bom? É isso que eu estou de olho aqui agora, mas, caras, olhando aqui o High Block, né, mais de, de médio prazo aqui, a gente vê muita liquidez nessa região dos 20.900 dólares aqui, tá bom? Então tome cuidado aí, tá? Outro ponto importante aqui que é essa região, ó, pessoal, eu comentei, eu vou comentar para os membros aqui no vídeo, mas decidi fazer esse vídeo que eu acho importante, é... Por que, que o Bitcoin está tendo dificuldade para subir aqui, olha só? Por que, que ele está tendo dificuldade para voltar a subir para essa zona aqui, tá? Tem, algum, tem um motivo para isso, tá? É muito claro, como sabe. você, aqui, explicar para você que você entenda um pouquinho como funciona o mercado, tá? Isso é importante, é, esse entendimento. O uh, que, que a gente tem aqui, caras? Olha só, a gente tem aqui nessa, nessa região uma galera, tá? Que provavelmente aqui ficou presa nessa região aqui, tá? Muito, muitos longs foram abertos nessa região aqui, tá bom? Essa galera, é, o Bitcoin vai voltar a subir? Quando essa galera tiver existido, né, dos longs, o mercado não tem é, dinheiro para todo mundo, né? Eu falo sempre sobre isso pro, sempre para sempre vocês. Então, se o, o Bitcoin voltar a subir aqui, essa galera que tá presa em longs aqui, que não realizou aqui, não foi estopada, não foi liquidada, tá? Que tá com a operação segurando, ainda é, torcendo para o Bitcoin voltar a subir, essa galera aqui vai, vai ficar, vai estar tá ganhando dinheiro, certo? Então, para mim aqui, o que me deixa um pouquinho com o pé atrás do Bitcoin, ele, ele romper essa região aqui de 68, ó. Essa região aqui do, de 68 aqui, uh, cadê aqui? Peraí. aí. Uh, o que aconteceu diferente? O que eu puxei errado aqui? Eu puxei alguma coisa errada? Pera aí, só um momentinho. Talvez esse gráfico esteja aqui, no aqui, desse topo, desse topinho, né? Desse topinho aqui. É, então, essa região de 68 aqui, ó pro Bitcoin ele ficar, se ele ficar acima dessa região de 68 aqui, cara, se, ele, se o Bitcoin buscar a região aqui acima dos 22 mil aqui, 800 dólares, você podem ter, assim, quase certeza que se o Bitcoin for fechar candles aqui nessa região, a chance de ele voltar a buscar a região dos 25 mil dólares lá, testar é, regiões para cima dos 24, 25 mil dólares, é muito grande, tá? Então, se você está aí na operação de short, é, esse é o stop, tá? Na minha, na minha opinião aqui, não é esperar o Bitcoin pegar aqui os 23 mil e dólares, não. Cara, para mim, passou aqui dos 20, 22 mil e é stop, tá? Que nem eu estopei lá na região dos 8.700 Eu estopei aquele shot que eu, que eu tinha lá. Pra mim é que agora... Então, o Bitcoin formou, buscou essa região aqui, caras. Pra mim, é a tendência ele voltar a subir, tá bom? Se ele pegar aqui essa região dos 22.600 e voltar e não conseguir ter força, caras, aqui... É uma região já perigosa, porque essa galera que está aqui ó, vai tentar sair no 0 a zero, tá? vai tentar sair no 0 também. Então tem que tomar cuidado, essa aqui vai ser, é uma região extremamente importante, essa região dos 22.600 dólares, extremamente importante. tá? É, não posso dizer com certeza que o Bitcoin vai ali, mas tem grande chance sim dele buscar essa região dos 22.600, Dá uma beliscada aqui para pegar essa liquidez nessa zona antes de tomar a decisão, né? se ele vai continuar a subir aqui então, ou cair. Então, aqui na, na, no sentimento a gente pode ver que o... o o, até botar aqui o Open Interest e mostrar pra vocês aqui, ó, o Open Interest agregado e total. A gente pode ver que aqui nessa região, ó, o Open Interest, cara, começou a subir muito, ó. Subiu muito. Junto com o junto com Long Short Ratio aqui também. Ó, tá? Então, muita gente aqui, ó. Acho que essa galera aqui. Ela, aqui tá o agregado né, da, da, do, do Open Interest. Mas na Binance aqui, mostrar para vocês aqui na Binance, ó. Dá uma olhadinha na Binance aqui rapidamente. Aqui na Binance, o Open Interest ele, ele não, não, não caiu aqui uh, tanto assim, subiu aqui, ó. Tá, ele continua subindo aqui, pessoal, com o pessoal motivado aqui, né? Então, para mim, uh, mostra que essa galera que ficou aqui nessa região não foi ainda, não realizou, né? Não realizou o prejuízo, tá? Então, para mim, isso dificulta o Bitcoin a continuar a subida, tá bom? Então, para mim, essa região dos 22.600 pode ser uma grande, é uma grande, a uh, última resistência aí, tá bom? Mas caso ele. Fique acima da região dos 22.800 22, ali, cara, pode ter assim, a, a probabilidade grande do Bitcoin voltar lá para a região dos 24 e por que não os 25 mil dólares que a gente tem liquidez aí tá, também, tá? Então, é, resumindo aqui pra vocês, no curtíssimo prazo, curtíssimo prazo eu estou bullish com o Bitcoin, tá? Bullish com o Bitcoin mesmo. É, se ele... E, o que que eu tô interessado aqui? Eu vou entrar num long, vou comentar pra vocês aqui pra vocês onde eu vou estar interessado aqui buscar esse long aqui pro Bitcoin, tá? Então para mim, se você tá... É, é, ele está corrigindo que agora é uma, uma oportunidade, na minha, na minha opinião, aqui no curto prazo, tá, tá bom? Vou comentar para você aqui sobre isso. Se ele pegar a região dos 22.800 para cima, cara, para mim vai continuar esse movimento aí, tá bom? Então, eu vou estar interessado em realizar a região dos 22.600. Se ele ficar acima dos 22.800, eu vou provavelmente reabrir essa operação aí, tá? É, porque ele tem grande chance de daí, no caso, de buscar a região lá dos 24, tá? É... Não estou achando muito provável ele ficar acima dos 22.800, não estou acreditando muito nisso, mas ele tem chance sim de pegar a região dos 22.600 dólares, tá bom? Uh, então, caras, qual que é aqui? Não vou comentar sobre, SP 500, sobre esse SP500, sobre este DXY aqui agora, tá? Não vou comentar sobre isso. Obviamente a SP500 é um risco aqui também, está corrigindo nesse momento aqui, futuros, né? É uma região que ela está de resistência aqui agora. Mas acho que essa operação aqui do, dos 22.600 do Bitcoin eu acho que ela pode ter grande chance de dar certo aqui, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui no curto prazo de Bitcoin é o seguinte, cara. Então, vamos lá, o que, que eu vou aqui fazer aqui, né? são poucas um poucos pessoas que falam aqui de fato que vai fazer. Muita gente fica em cima do muro aqui. Então, cara, olha só, essa região que o Bitcoin tá, Bitcoin tá aqui agora já tá interessante para a gente buscar aqui é, uma operação. A gente tem um stop aqui, tem esse stop nessa região, mas, idealmente, stop nesse último fundo aqui, né? Então, a gente vai buscar um risco retorno, certo? É... Ah, inclusive, ó, se ele buscar os 22.600, eu vai estar testando aqui o topo desse canal, ó, tá? Então, você fazer esse movimento aqui, buscar o topo desse canal aqui, algo, algo assim, ó, aqui, buscar o topo desse canal aqui, tá? Ele poderia fazer isso aqui, tá? Então, seria, qual que é a operação aqui, ó? Seria uma operação, praticamente, a gente buscar um risco retorno, pelo menos de um para um aqui, né? Então, vamos lá. Se eu quero fazer um long aqui no Bitcoin, vamos botar aqui em qualquer lugar aqui, um long por enquanto. Ó, para mim, 22.600 já seria um, pedir, pedir aqui Bitcoin, seria pedir bastante Bitcoin para cá, Tá? Então, se eu quero um para um aqui, o meu stop pode estar aqui embaixo, nessa região. Ó, região dos 20... Uh, se eu entrar aqui nessa região, aqui, né, se eu entrar nos 22 mil dólares. Entrando aqui, caras, ó, entrando aqui o meu stop vai ter que estar um pouco mais para cima. Tá? Então, o que você pode fazer é tentar entrar com o stop aqui nessa região. Botar um stop aqui mais abaixo. né é, E tentar montar posições aqui. ó Quanto mais você conseguir montar essa posição aqui mais para baixo, né você pode aumentar um pouco mais o seu stop. Né, para ter um, pelo menos um, um para um aqui. Nessa operação, então vou estar interessado aqui em buscar ordens de compra para o Bitcoin, tá? Especialmente, obviamente, aqui seria pedir demais, tá? Seria pedir demais aqui. Mas aqui no high block a gente pode ver tem uma certa liquidez aqui nessas zonas, aqui em 12 horas, ó. Vou mostrar para vocês aqui só um minutinho. dar uma olhadinha aqui no high block 12 horas, fazer um refresh aqui rapidamente. Onde tem liquidez na a região é dos 21.700, onde tem liquidez do Bitcoin, mas é pedir demais para ir lá nessa região, né? É pedir demais nessa região aqui dos 21.700, inclusive aqui no High Block, no, na BitMEX, tem aqui os 21.800 dólares, tem liquidez aqui também. Um, então seria uma boa entrada, mas ele vai estar desconfigurando também aqui já um pouquinho esse, esse topinho duplo aqui, tá, caras? Então, uh, para mim. Eu acho que botando stop aqui abaixo, essa região dos 21.600 aqui já seria interessante buscar um risco de retorno. Então, isso que eu vou fazer, eu vou tentar entrar uma operaçãozinha aqui que é um pouquinho arriscada porque está na região de resistência, Tá? não gosto de entrar em longas aqui nessas regiões. Então, para mim, não é um long para entrar mega pesado aqui, até porque o alvo, não, a gente não tem muitos alvos aqui para cima, tá bom? É, mas é uma oportunidade de trade que eu estou interessado. Então, o Bitcoin pode pegar essa região dos 22.600, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, tá? Caso, caso contrário, aqui você é estopado provavelmente as regiões abaixo, né? O que eu estou pretendo fazer aqui agora. Uh, mas é isso, caras. Seria impressionante que o Bitcoin testar o topo desse canal aqui e voltar a cair, corrigir isso aí, que seria interessante ver se acontecer. Né? E se pegar a região dos 22.800 para cima, para mim, eu vou estar aqui, então, e é, estopando. Estopando não, né? Vou estar, no caso, provavelmente tentando entrar no long em algum lugar aqui, porque a gente pode sim buscar a região dos 22 mil, dos 20, 24 mil para cima, né? Obviamente vai depender um pouquinho das sp aqui, tá bem difícil as sp 500, só tem que mostrar força aqui agora. E não, não tá tendo força aqui por enquanto pra, uh, nesse momento aqui, né? Amanhã eu comento para vocês sobre o DXY. Então, como é que você faz para ganhar aqui? Concorrer a 200 dólares para operar na Prime SBT, tá? Vou sortear no vídeo de amanhã. Basta você comentar aqui abaixo, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo no vídeo. O que, que você está fazendo no mercado? Você acha que o Bitcoin vai para a região dos 22.600? Ele vai romper aqui agora a região dos 22.800 para cima, né? Ou seja, romper os fundos anteriores e voltar a subir. Ou você acha que o Bitcoin vai ele corrigir mais e vai buscar a casa lá dos 21 mil dólares? Qual que é a sua opinião aí? Qual que você está fazendo nesse momento no mercado? Comente aí abaixo. Uh, e daí você está concorrendo. Se for um comentário que seja útil, tá? que seja interessante, é, você está concorrendo aí, então a 200 dólares amanhã para a PrimeSBT. Vou estar sorteando aí é, para todo mundo aqui que estiver participando aqui no canal, tá bom? Então deixa o like, comente aí abaixo. E é basicamente isso que eu tenho para vocês aqui agora no curto prazo. Bitcoin e amanhã a gente se vê então para mais uma análise mais completa aqui no Bitcoin, então uh, falando mais médio prazo também, tá bom? Então, no mais é isso, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê amanhã. Um abraço!